Beleza, beleza. Vamos lá. Nossa! que é isso, cara? Totalmente sem noção e sem tempo de reação nenhum. Vocês viram isso? Sem tempo de reação nenhum. A IA aqui é muito tensa. Ok. Beleza, guerreiros? Satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Ruff. E hoje é dia de trazer para vocês aqui mais uma gameplay tática. Esses dias eu trouxe o primeiro Ghost Recon, lá o de 2001, clássico demais. Na sequência eu trouxe gameplay do segundo jogo, né, do segundo Ghost Recon, o de 2004, vocês também gostaram bastante. E vamos continuar com a nossa série aí. Agora eu trago aqui o terceiro jogo da série, que é tido por muitos como o melhor jogo da franquia. Joguei bastante ele. E esse é o... Ghost Recon Advanced Warfighter, beleza? Se for novo por aqui, já se inscreve aí, porque essa é a maior comunidade brasileira de Ghost Recon. Aqui você vai encontrar absolutamente tudo sobre a franquia, então vamos que vamos. Então, senhores, uh, esse jogo aqui, ele mudou muita coisa na franquia, né? Uma coisa que era bem normal, por exemplo, e que aqui adaptaram, foi a questão das missões. Normalmente, o briefing das missões, ela aparecia antes de começar a missão em si, né? Tanto no primeiro quanto no segundo jogo, na verdade, até nos outros após, esse padrão, ele foi se mantendo. Aparecia ali os textos com a descrição da situação, os objetivos e tal... Aqui é diferente, a gente recebe as informações em tempo real, no campo mesmo, como vocês podem ver aí. Beleza, uh, olha aí, aqui a gente já pode notar várias mudanças em relação ao Ghost Recon 2, por exemplo. Aqui eu estou jogando a versão DPC, que é em primeira pessoa, mas também é a versão que tem a HUD mais limpa, como vocês podem ver aí. Esse jogo ele saiu também para PS2, saiu para Xbox, o clássico, né, e o Xbox 360, e em todos eles a HUD é sempre bem poluída. Eu já falei sobre eles aqui também, se vocês procurarem aí vocês vão encontrar vídeos sobre eles. Todos eles têm muitos ícones na tela e tal, os ícones são enormes, né? Então, realmente, na Porque, minha opinião, a atrapalha, a atrapalha bastante assim. a experiência. Olha aí, a gente já tem que localizar os Ghosts aqui, eles estão separados aqui pelo mapa, a gente tem que ir localizando eles. A versão do Xbox 360 foi a que eu joguei na época, porque ela era em terceira pessoa e tal, eu tenho esses problemas aí de cinetose. Mas essa aqui é a versão do Advanced Warfare que eu mais gosto, porque é exatamente a que tem a HUD mais limpa, então eu gosto mais, me dá mais imersão. Olha, isso aqui é uma coisa interessante. A gente tem como abrir o um mapa tático aqui e fazer ações em tempo real. Bem interessante essa mecânica. Morre, desgraçado. O cara tentando correr ali, ele fugir. Vai fugir não, porra. Cai aí. Beleza, beleza. Vamos lá. Nossa, que é isso, cara? Totalmente sem noção isso, sem tempo de reação nenhum. Vocês viram isso? Sem tempo de reação nenhum. A IA aqui é muito tensa. para a evacuação. Olha aí, esse jogo aqui, ele foi o primeiro a implementar o Crosscon, que é esse equipamento de realidade aumentada. Uh, esse elemento, na realidade, ele já tinha sido utilizado pelo próprio Scott Mitchell no livro Ghost Recon, que foi o primeiro livro de todos, tem ele aqui inclusive, aliás, eu tenho todos os livros aqui, né? <risos> E aí depois esse conceito do cross -con, ele foi aplicado no Advanced Warfare e fica aí a curiosidade para quem não sabia. Olha aí aqui tem os Black Hawks que vieram nos dar apoio, mas aí tem os inimigos aqui, os fogueteiros, né? E aí a gente tem que eliminar os fogueteiros para poder concluir a missão para poder os helicópteros chegarem até a nossa posição. Olha lá, ficam todos escondidos. Eles, a IA desse jogo aqui é, é muito maneira, cara. Com certeza era a melhor IA pra época, né? Para a época em que ele foi lançado, não tinha IA melhor. Eu, na verdade, acho que até hoje ela se comporta muito bem. Eles se escondem, eles avançam gradativamente, eles aguardam a nossa progressão. Eles não ficam correndo no meio do tiroteio e tal. super interessante. Então, só para contextualizar aqui, a história do Advanced Warfighter, ela é boa, né? eu acho ela bem interessante. O problema é a forma como ela é contada, né? porque ela é praticamente inteira contada só através do cross-con, né? das telinhas ali. Eles implementaram isso e aí eles queriam utilizar ao máximo e essa foi a fórmula que eles encontraram é, para poder, enfim, contar essa história aí. Eu entendo que a intenção era aumentar a imersão, é um negócio meio cyberpunk, sabe? Tudo tá ali na tela e tudo é como se fosse a gente utilizando mesmo, né? Passar a sensação de que nós somos realmente um Ghost e tal. Mas, não sei cara, sinceramente, eu prefiro uma boa história contada com cutscenes, com animações e tal. Olha aí, isso aqui é uma coisa que eu acho super interessante, que é o drone, né? O drone aqui no Advanced Warfighter ele não é como o drone do Wildlands, por exemplo, do Breakpoint, que a gente controla, né? Ele fica pairando sobre a área de operação e aí a gente só aciona ele, ele marca os inimigos, mostra a posição dos inimigos ali, mas também não marca, né? Não fica aquela marcação em cima e tal. E aí a gente sabe mais ou menos a posição do inimigo Porque o drone está mostrando Porém a gente não sabe exatamente a posição dele Eu acho muito interessante isso só lembrando que o Advanced Warfire, ele se passa na cidade do México é, durante uma cúpula entre o, o chefe de estado do Canadá, dos Estados Unidos e do México para poder unificar ali, né, as estratégias dos países no sentido de combater o narcotráfico, a movimentação dos terroristas entre as fronteiras ali. E aí, exatamente durante a assinatura do tratado, ocorre um golpe de estado, que é liderado por um grupo rebelde local ali. E claro que o alvo principal do ataque é a reunião dos três chefes de estado ali. Como sempre, os Ghosts são enviados para poder conter a ameaça. Quer dizer, na verdade, dessa vez os Ghosts eles nem precisam ser enviados porque eles já estavam no local né, para uma outra missão. E aí, logicamente, a outra missão é abortada. E se inicia uma outra missão que é para resgatar aí os presidentes dos Estados Unidos e do México Porque durante o ataque, inclusive, o primeiro-ministro canadense acabou sendo morto O que agrava mais ainda ali a situação, né? É como eu disse, o plot ele é bem interessante Mas a melhor forma de se contar uma história, como eu já disse, é com cutscenes, é com diálogos e tal Vamos vambora. vamos embora Olha, os caras eles ficam posicionados para poder fazer a maldade mesmo. Se a gente não prestar atenção, cai muito fácil. Tá, tá atrás do furgão ali, desgraçado. Beleza, tem que eliminar o fogueteiro aqui. Ó, oh, isso aqui é uma outra coisa super maneira, como eu disse, o Crosscom ele traz esse conceito de interligar tudo né, então a gente consegue ter acesso às câmeras dos nossos companheiros de equipe aqui e, inclusive, a gente pode controlar a câmera do drone, como eu já mostrei. E a gente pode controlar também é, tanques. A gente pode pedir apoio aéreo para poder, enfim, bombardear uma área. Então, o Crosscon, ele realmente causa aí essa espécie de revolução. Olha ali, mano. Top Gun, Maverick. <risos> Participação especial aí do Tom Cruise no vídeo. <risos> Olha aí, tem um inimigo barricado ali. Beleza, então tudo certo. Agora é só embarcar no Black Hawk e cair fora. Então é isso. Missão finalizada com sucesso aí. Comenta aí embaixo o que, é que vocês acharam. The Ghost Recon Advanced Warfighter. Comenta aí se vocês já conheciam, se já jogaram, se pretende jogar a partir de agora e tal. Enfim, comenta aí, vamos conversar, beleza? Nos próximos dias eu trago também Ghost Recon Advanced Warfighter 2 para poder a gente conversar mais a respeito. Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima.